E esse é o primeiro vídeo que os recebidos do Mulher Mais de 40. Vou mostrar todos os produtos que eu ganhei, o que eu vou testar, o que vem de novidade por aí. Fique ligado e continue assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Para quem trabalha com blog, sabe a importância que é a gente ter produtos para testar. Muitas das vezes a gente acaba pensando o que uma leitora gosta, qual é o tipo de público que vai gostar de saber sobre maquiagem, sobre beleza, sobre cabelo, sobre corpo, sobre pele. Então a gente fica pesquisando muito tempo o que a gente vai estar comprando. Quem aí não se identifica e que também é da área, que acaba ficando horas dentro de uma farmácia, horas dentro de uma perfumaria dentro de lojas, de departamentos, onde acaba vendendo também vários outros produtos. Então eu não sou diferente, eu adoro tudo isso e também trago isso para o blog, com a intenção de que você que está me assistindo vá é, gostar de algum produto, vá gostar de alguma informação que eu vá te passar aqui. Então eu queria mostrar para você o que, que veio aqui da Kiss. Aqui se me mandou produtos da Home kisses e tem muita coisa legal. Olha, para olhos eu recebi dois kits, todos dois com aplicadores. Esse aqui é um aplicador mais transparente, veio um par de, de cílios e aqui tem também um aplicador aqui embaixo e são dois pares de cílios lindos. Veio também a cola para você utilizar. E colar esses cílios que são para cílios é, inteiriços, tá? Para olhos ainda veio três máscaras Veio essa aqui que é uma máscara para definição Essa é uma máscara para curvar os cílios E veio também uma para alongar Então ó, um combo aqui, um trio perfeito também veio para. Ah, pros olhos acabou. Aí veio esse lenço. Olha, lenço umedecido. Olha que, que gracinha aqui, ó. Tem até suporte para você manter o lenço, sim, bem úmido aqui dentro. Então veio esse lenço, que é o removedor de maquiagem. Veio essa esponjinha aqui, super anatômica e prática. E aqui o tamanho ideal para você utilizar nos para aplicar corretivo Muito bom Veio esse bronzer aqui Nessa cor linda Olha que cor, que brilho maravilhoso Ela é dessa All Over Glow Vieram três batons As cores São essas aqui, olha Esses batons são cremosos Mas tem, não tem muito brilho Esse aqui é totalmente mate Esse aqui já é líquido Tá? Ele já é um batom líquido E esses aqui são batom em bala Mas tem uma cor super linda Olha, ele já não é tão brilhoso E esse aqui é o nude Olha Que tom mais lindo Adoro nude E por último Veio um esmalte prata Super poderoso Esses foram os produtos que a Kiss me mandou Kiss. Obrigada pela confiança, por acreditar no meu trabalho, adorei, vou testar tudo, obrigada. No início de março, mais uma loja da Adicus foi inaugurada aqui no Rio. E dessa vez ela tá pertinho de mim. Ela tá no shopping Tijuca e tem assim uma infinidade de produtos. Quem acompanha o blog sabe que eu fiz uma matéria mostrando todos os produtos é, tem lá, completo, vou deixar o link aqui em cima, tem muita informação legal. E nesse tarde, além de conhecer tudo, eu ganhei um press kit que foi assim, né, maravilhoso, olha. Esse é o produto, é o carro-chefe da Adcos e ele é o Reduxel Crio Slim. O que, que ele faz? Promove resfriamento, acelera a redução de medidas... Reduz a celulite. Ele contém cafeína pura, escopariane, mentol e extrato de gengibre. Então assim, é pra você passar no corpo pra reduzir, Jesus! Eu vou testar, obviamente, tô esperando que ele resolva a minha vida. O outro produto que veio é esse produto facial, que é um sérum intensivo. Hidrata, protege e ilumina. Ele não tem óleo, vou testar, aguarde resenha. A máscara que foi feita na Tarde de Beleza foi essa máscara aqui, olha. Ela é uma máscara facial chamada Sink Ache. Ela tem componentes de veneno de cobra. O veneno de cobra ele tem aquele poder de paralisar. Então em cima desse poder foi foram feitos estudos e descobriram que isso reduziria rugas e linhas de expressão. E aí junta com esse veneno de cobra, ainda tem hialuronato é, e e aluronato de sódio e arginina. Então, ó, hidrata, nutre e ilumina. Eu ganhei duas dela e junto também veio essa necessaire muito fofinha, muito fofinha, olha, para colocar coisinhas linda linda. E o legal é que dentro da caixa você pensa assim, acabou, acabaram os seus produtos, você tá vendo aqui que tem uma cápsula aqui, ó, parece até remédio, ó, vou botar pertinho, ó, caiu, parece remédio, não parece? Não é remédio não. Toda vez que você for numa loja da ádicos, você vai olhar lá perto do caixa, vai ver que vai ter um pote com vários desses, dessas cápsulas aqui, ó. O que, que é isso? Dentro de cada cápsula tem uma mensagem pra você. Quem tem Instagram sabe que sorteio é lá mesmo, né? Vira e mexe, tem muita marca fazendo, muito perfil fazendo. E um deles eu participei, que é a marca Lusance, marca de maquiagem. E eu ganhei uma caixa recheada de produtos. Olha isso, que loucura! Então eu vou te mostrar o que, que eu ganhei. Bom, essa paleta aqui é uma paleta de contorno sombra nude. Então, tem aqui desde o café, né? O, uma, o preto, bem fechado, e os contornos. Veio também essa paleta aqui com 48 cores de sombra. Então, olha, vem bastante coisa, bastante sombra. Vem dois aplicadores aqui, ó. Olha a quantidade de sombra, muita coisa. Bastante, assim, um tom voltado para o nude. Veio também um demaquilante líquido. Esse demaquilante aqui, tamanho ótimo. E sprayzinho, olha, para você borrifar, bem legal. Veio também dois balmes, um vermelho e outro cor de rosa. Essa embalagem te lembra alguma coisa? Então. Prática, né? Pra você botar na bolsa Veio Do de blush Temos um aqui Mais puxado pro rosa e o outro Mais puxado pro terra Eles são mate, não tem brilho nenhum para boca tem Esse brilho labial Bem compacto Tem Esse lápis aqui que é um lápis uh, nude, lápis para os olhos, ele, um tomzinho aqui nude. Veio essa máscara para dar volume, máscara para cílios com opção de volume. E veio esse delineador, que é um delineador bem... Estou bem curiosa em conhecê-lo. E aí, para terminar, veio essa cartela aqui, ó. De contorno linda e maravilhosa Parece que é de couro Ela tem um toque assim muito legal E dentro mais legal ainda A gente tem aqui Seis contornos em pó E tem iluminador e bronze São dois pincéis e um espelho para você ficar admirando O que você fez com o contorno, tá? Então esses foram os produtos que eu ganhei da Luizance no sorteio que eu participei lá no perfil dela no Instagram. Valeu, Luizance! Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal Mulher Mais de 40, é muito simples. É só você clicar aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se e já fazer parte do canal Mulher Mais de 40. E se você tem aquela amiga que não perde uma novidade... É só você compartilhar esse vídeo com ela. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!